Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, que é Heverson, RE Multicel Passando aqui para deixar um vídeo rápido, uma dica na verdade né, é, dica rápida tá Principalmente quando for trocar conector de celular tá, que nem esse aqui eu tô com uma, uma plaquinha do a 01 aqui Mas vai servir para todos os conectores e a dica que eu quero deixar para vocês é em relação aos cuidados com o microfone SMD eu já danifiquei alguns microfones no início, né? Principalmente caindo pasta, caindo pasta de solda, né? Na hora de troca de conector. Então vou deixar essa dica aqui com vocês rapidinho, tá bom? Uma dica rápida aqui, ó. É o seguinte, é, na hora de você isolar o microfone SMD para você tá fazendo a troca do conector de carga, um reparo, uma ressolda, tá? Tem muita gente que comete esse erro, eu já cometi também algumas vezes e a gente vai aprendendo ó que nem aqui ó eu vou colocar aqui o uma fita reflexiva para me proteger o microfone tá vendo essa aqui é uma placa do Moto G2 ó o microfone ele está aqui certo o que que eu vou fazer aqui ó eu vou colocar aqui ó a fita tá vendo deixar tentar mostrar o mais perfeito para vocês possível vou colocar a fita aqui ó dessa forma tá vendo eu protegi o microfone só que Nesse caso, eu não vou encostar ele ali, ó. Tá vendo o microfone lá? Eu vou deixar dessa forma, para eu poder dar calor aqui, ó, no conector de carga, quando eu for retirar, e eu sei que eu não vou estar tá danificando o microfone. Por que, que eu não vou fazer isso aqui, ó? Muita gente faz isso, tá vendo? Protegeu bem, protegeu. Mas essa fita aqui ela tem uma cola. Quando você aquece, quando você aquece aqui ó, essa cola automaticamente, ela vai para dentro desse furinho aqui do microfone, tá? Se não danificar o microfone, vai abafar muito o som aqui ó, e o som vai sair baixinho. Então o que que eu faço aqui ó, dessa forma, eu coloco ele aqui ó, tá vendo? No limite, tá vendo? Ó, um pouquinho antes ainda. E aqui eu posso dar calor aqui tranquilo aqui ó, que eu não vou danificar o microfone. Nesse caso aqui, tá bom? Mas vamos supor que ó, o microfone, ele seja... É pronto, igual esse aqui, ó, igual esse carinha aqui, tá vendo? Tá desse jeito aqui, ó. eu posso chegar aqui, posso isolar por cima tranquilo, porque ele não tem nenhum orifício aqui, nenhum buraquinho que eu vou danificar. Aí eu posso isolar ele aqui sossegado ó, e posso dar calor aqui para me tirar esse conector aqui. isso com a estação de retrabalho, tá bom? Essa dica aqui eu quero deixar para vocês, ó, aqui tem esse caso... Eu tô com a placa aqui do Moto G4 Plus, ó. Mesmo esquema, tá vendo, ó? Esse daqui eu também já danifiquei alguns, mas eu vou deixar essa dica aqui pra vocês, ó. O que que eu faço? Eu tiro essa borrachinha aqui, ó. Essa proteçãozinha dele, tá vendo? Tirei, certo? Aí eu venho aqui com a fita, ó. Vou colocar aqui, ó. Esse aqui é muito delicado, é muito próximo, tá vendo? Ó, vou colocar dessa forma, ó gosto o máximo aqui, ó, tá vendo? Se for o caso, eu coloco mais uma. Desse jeito aqui, ó. Tá vendo? E aqui eu não vou encostar. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês aqui. Aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Olha o buraquinho do microfone ali. Eu sei que eu não vou danificar ele, ó. Desse jeitinho, tá vendo, pessoal? Aí aqui, ó. Eu posso dar calor tranquilo, tá vendo? Posso retirar o, o, o conector aqui tranquilo ó. Eu vou isolar essa parte também Para esses componentes para não danificar Beleza? Mas eu posso dar calor e eu sei que eu não vou danificar ele aqui Não vai cair pasta de solda aqui nele E eu não vou danificar Não vou entupir esse buraquinho dele aqui ó. Olha lá, esse buraquinho aqui Beleza? Então essa dica aqui rápida que eu quero deixar para vocês aqui Faz um tempo que eu não gravo um vídeo E eu tava vendo algumas pessoas cometer esse erro aí, né? Principalmente danificando o microfone SMD Então eu, eu faço dessa forma Tanto com a fita reflexiva Quanto com a fita keton. Se você coloca ela, a fita Você prendeu bem aqui, ó, você tampou legal aqui Mas você deu calor, a cola vai para dentro desse buraquinho aqui ó, E aí você vai perder o, o microfone SMD Então um serviço que seria relativamente simples Seria a troca do conector de carga Você vai ter que fazer outro serviço Que aqui é a troca do microfone SMD Beleza, meus queridos. Dica rápida aqui para você que é inscrito no canal. Gostou desse vídeo? Compartilha, deixe seu comentário, deixe seu like. Deixa aí uma sugestão de vídeo para que a gente possa estar, tá, né, assim que possível fazer para vocês, tá bom? É, o, é a forma que a gente trabalha aqui. Então a gente gosta de deixar para vocês essas dicas aí. Beleza, meus queridos. Que Deus abençoe você e tamo junto. Gostou desse vídeo? Compartilhe, deixe seu like. Obrigado pelo carinho. Forte abraço. Fui.